E aí, gente profunda, o nosso vídeo de hoje vai falar de uma dúvida que muita gente tem. Será que incenso funciona de verdade? Será que funciona mesmo? Ou só deixa um cheirinho no ar? E eu já vou explicar isso e você vai entender por que, que o incenso funciona tanto. Solta a vinheta, pessoal! A prática de acender incensos é milenar, vem desde a antiguidade e até o evento do nascimento de Jesus, né, tem lá na Bíblia uma parte que fala que Jesus recebeu incenso de presente. É, os doze reis magos, né, não eram três, eram doze, tá? Três eram os que levaram os presentes, mas eram doze magos que foram visitar Jesus, e esses três, então, que levaram os presentes, um levou ouro, outro levou incenso e outro levou mirra. O ouro representava que um grande rei havia nascido, um rei muito poderoso. O incenso significava que um grande sacerdote havia nascido. E a mirra significava que um grande curador, um grande pajé havia nascido. Então, normalmente, quando uma pessoa nascia, ela ganhava um dos três presentes, uma pessoa muito importante. Jesus ganhou os três, né? O ouro, que simboliza o poder, a mirra, que simboliza a cura, e o incenso, que significa a ligação do mundo físico com o mundo espiritual, o sacerdócio, a devoção, o caminho devocional. Então, o incenso ele foi utilizado né, há milhares e milhares de anos atrás em muitas culturas para que a fumaça estabelecesse uma conexão entre o plano físico e o plano espiritual. Então, o incenso ele é usado numa ritualística de trazer a energia do plano sutil para o plano terrestre, né? de trazer a energia do plano espiritual aqui para a Terra para transformar né? uma informação espiritual em uma informação material, diríamos assim, tá? Então, o incenso é muito completo, por quê? Porque a fumaça do incenso, ela representa o espírito, o espírito subindo, né? o espírito saindo da Terra e indo para o céu. Ele ancora a energia de vários elementos. O fogo, que é necessário para acender o incenso. O ar, que é necessário para que a fumaça suba. E também a terra e a água né, presente nas plantas que são utilizadas para fazer o incenso. Então, para, para que aquela planta crescesse, foi necessário a água, foi necessário a terra e foi necessária a energia do sol para ela fazer a fotossíntese. Então, a planta já ancora tudo isso. Quando você queima, você ainda coloca a energia do ar e a energia do fogo, então todos os elementos estão presentes no incenso, quando a gente acende é como se a gente invocasse a energia de todos os elementos com uma intenção. As ervas, elas têm um campo de energia que é extremamente benéfico né, para o campo de energia dos seres vivos. Eu costumo dizer que na fitoenergética, a gente estudou 118 guardiãs da natureza que têm a capacidade de emprestar a energia delas para suprir a energia que nos falta pela nossa ignorância, pelo nosso estresse, pela nossa tristeza, pela nossa mágoa do dia a dia. Né? Então, todos os dias... É, em vez de a gente viver conectado com o amor, com a luz, com a felicidade, a gente passa por momentos desafiadores, por momentos estressantes e a gente se desequilibra. E as plantas, elas têm condições de nos doar essa energia que nos falta. E essa fitoenergia, ela ancora na gente né? uma energia de padrão muito mais sutil do que a gente está acostumado. Então, a pessoa que começa a utilizar as plantas no seu dia a dia, seja através do incenso, do chá, do sachê e tantas outras formas que a fitoenergética tem, a pessoa começa a se sutilizar e ela começa a se tornar alguém mais leve, não tão reativo, não tão estressado, que olha para as coisas com mais clareza, que consegue encarar as coisas de uma maneira mais tranquila, mais leve e mais ponderada. E aí a felicidade vai chegando na vida, né? Porque quem não gostaria de ter uma vida mais leve e mais ponderada? Bom, a, a gente aqui na fitoenergética, a gente produz cinco incensos naturais né? e três incensos de vareta. A gente tem vários tipos de incenso aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você acessar caso você queira adquirir os nossos incensos. Eles são totalmente naturais e totalmente artesanais e eles são também energizados tá? para produzir aquilo que vem na tag. Eu escolhi aqui o incenso de harmonia que ele é feito com alecrim, capim-cidreira, laranjeira e alfazema. Ele vem nesse pacotinho aqui, né? Um pacotinho super charmoso. Certo? Esse pacotinho que eu tenho na mão aqui é o de limpeza e proteção energética. E aqui na no, no Pires, eu tenho o incenso de harmonia que vai trazer harmonia para sua vida. Então a tag tá aqui de um lado, né? E a gente começa a queimar na outra ponta. Até vou acender aqui, eu posso acender, gente? Pode. E depois eu vou falar para você sobre os benefícios do incenso de laranjeira que você pode preparar aí na sua casa para espantar energias intrusas, maus espíritos, certo? Então, a gente vai desenrolando esse barbante. Esse barbante ficou nesse incenso muito tempo, né? Até que a planta conseguisse ficar desidratada. Tá? E ela forma um charutinho de planta. No treinamento da fitoenergética, a gente ensina a fazer tá? o incenso. Esse aqui a gente tem aqui na loja, mas a gente também ensina a fazer. E aí, aqui tem um isqueiro, que a gente já pega um bem coloridinho para todo mundo enxergar. E você queima essa parte aqui da ponta. Tem que ir tirando o barbante, ok? Pode ver que tem barbante aqui no restante. Eu fui desenrolando o barbante, para não queimar o barbante junto, senão fica um cheiro esquisito. E aí, a gente deixa pegar fogo aqui nas folhinhas, sempre com o pires embaixo, tá? Sempre com pratinho embaixo, para não causar acidentes. Principalmente se você tem carpete no chão, então tem que cuidar. Eu sou a rainha de tocar fogo nas coisas, então... Eu já sei dos perigos. Aí ele vai formar uma brasinha. Eu vou tentar soprar e ver se a câmera consegue pegar. Mas o aroma tá uma delícia. Ó. Conseguiu ver? Acho que sim, né? Aí você dá uma sopradinha e deixa aqui no pirizinho e ele vai queimando. Normalmente. Como um incenso normal. Talvez muitos de vocês nem sabiam... Que dava para fazer incenso assim com as plantas, mas é mais uma maneira, é mais uma forma de usar a fitoenergética no nosso dia a dia. E aí ele vai liberando esse aroma pela casa e como esse é um incenso de harmonia, ele é muito bom para relacionamentos, é legal você andar dentro da sua casa com o um pirezinho, com o um pratinho, espalhando essa fumaça em todos os ambientes, principalmente onde há discórdia. Por exemplo, se a sua família se reúne no café da manhã e sempre dá discussão, dá briga, deixa ele ali queimando. Se tem um ambiente da casa onde tem mais discórdia, falta de harmonia, você pode colocar lá. Até se você tem, assim, dois cachorros que brigam o tempo todo, né? Porque às vezes tem dois cachorros que não se entendem, você pode deixar queimando lá no ambiente onde eles mais ficam para que eles tenham harmonia e consigam se entender, tá? Agora eu vou pedir para alguém tirar daqui. Vou entregar aqui porque tá, a fumaça tá demais, ela tá vindo para mim, assim, eu tô ficando, tô ficando assim, não consigo falar. Não, eu não quero fumar o incenso, né? Eu quero que ele fique purificando o ambiente aqui. Então, gente, você pode fazer também um incenso laranjeira, tá? Onde você pode pegar... Aqui tem um outro pratinho que eu estraguei o cenário, vou trazer para cá. Onde você pode desidratar uma casca de laranja e queimar, que vai ser um incenso também. Tá? Ou então misturar algumas ervas e fazer o charutinho, só que esse demora mais tempo para desidratar. A casca da laranja é só você deixar pendurado em algum lugar. Né? Aqui no Rio Grande do Sul é muito comum o pessoal deixar perto do fogão a lenha, porque daí ela vai desidratando, depois se usa no chimarrão, se usa para fazer chá, para fazer raspas, né? para colocar num bolo, alguma coisa assim. Tá? Então, é, você pode desidratar aí da sua, da sua maneira, do seu jeito. E usar a laranjeira, porque é um tipo de incenso que você faz com a casca. Ou então, com algumas folhas de laranjeira, você pode arrumar as folhinhas, desidratar, colocar um barbante e também queimar. Porque a laranjeira ela vai ajudar a afastar as energias intrusas, as energias de maus espíritos, de invasões obsessivas. Ok? Muito bem. Então, vou falar aqui de sete benefícios da laranjeira. Ela limpa as memórias negativas do passado... Cria estabilidade emocional, equilibra o excesso de maturidade, então as pessoas muito carrancudas, muito sérias, aquelas pessoas que têm a postura de velho mesmo, né? A laranjeira vai ajudar a trazer mais leveza para a vida dessas pessoas. Elimina a sensação de abandono e de solidão no mundo, gera leveza para a alma, ajuda a criar objetivos e missões na vida, propósito, né? Então quem se sente sem propósito, a laranjeira ajuda e estimula o amor ao próximo. Comer a laranja também funciona, tomar um suco de laranja também funciona. Mas o incenso, lembra que ele ancora todos os elementos, né? Fogo, a terra, a água, o ar e a luz dos pitres solares necessários para fazer a fotossíntese, tá? Então, queimando o incenso, você está envolvendo os cinco elementos, beleza? Então, já mostrei aqui como fazer, né? Que a gente coloca num pirizinho com bastante segurança, sem criança por perto, acende e deixa aquela brasinha queimando, aquela fumaça saindo, tá? E entra pela casa, vai caminhando nos lugares onde você está precisando de harmonia. A laranjeira é a planta da harmonia na fitoenergética, tá? Então, se você quiser adquirir alguns dos incensos já prontos, que daí você não tem trabalho, a gente manda com todo amor para tua casa. Uma caixinha muito bonita e você só acende e purifica aí o ambiente do seu lar e purifica também a sua vida, tá bom? O link está aqui na descrição, é só clicar para adquirir. Um grande beijo e até a próxima!